O manchão costuma ser grande a gente tem que caminhar lento aqui porque agora a hora que ele sair de dentro do manchão é para ele, ele cair a pouco aqui eu saí fora do manchão então vocês veem que a distância a distância é grande ó.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 o mesmo funcionamento, funciona canela seca, funciona as variônicas então aqui já está saindo fora né? e ele permaneceu caiu agora vocês querem ver uma coisa que tem dentro desse manchão e ele vai manter em pé vocês querem ver presta atenção canela seca se tiver ferro, é, minério de ferro dentro desse manchão você permanece em pé senão você permanece deitado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 Então esse aqui é um protótipo dele que Nós ainda estamos aperfeiçoando umas coisas que o vapor de baixo mesmo nós vamos aperfeiçoar Porque eu estou achando ele muito mole aqui Eu quero que ele sobe mais firme que a hora que ele fica em cima aqui ele fica mais firme, precisa andar mais rápido E também não quero perder a direção dele, porque é aqui que ele dá direção ó